Caralho, encheu o pulmão. Que isso? Eles vão sair na porrada, eles vão sair na porrada. Ou não.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 Bro. <risos> Caralho, mano, mandando a boa! Porra! Rock Band Essa aí deu medo, essa deu medo, essa aí deu medo. Essa cena tá atemorizante. Que isso, mano. mano esse, esse mano desse, de, esse mano de quatro aqui pra mim é o melhor, velho. Que isso, espera lá. ou oh! calma. Mano, mas esse cara é bom. Esse cara é bom. Ele toca como ninguém. Ih, tá amanhecendo. Tá amanhecendo. É melhor voltar. É melhor voltar. Tem que voltar. Desesperou, desesperou. Que vídeo bom. Tá maluco, mano. Que vídeo bom, que vídeo bom. Que obra de arte. Pera aí. Pô, eu tinha, eu tinha aberto ontem uma, uma playlist muito boa. Deixa eu ver se eu consigo achar. É esse? Era essa. Esse era, mano, essa playlist tava ótima ontem. Seguinte. A gente tem que fazer a nossa tier list da sexta do meno de ontem. A gente jogou vários. Deixa eu abrir meu void de ontem aqui. A gente jogou vários jogos, a gente viu várias curtas, a gente vai revisitar o void de ontem e passar um por um, analisar eles e fazer a tier list. Que, mano, vai ser no mínimo divertido. Acho que vai ser mais divertido fazer a tier list do que foi jogar esse jogo ontem. Mas antes, raios, funde, perna, trena, raios, funde, senta